E aí galerinha do YouTube, beleza? Olha é aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom pessoal, hoje estamos aqui para começar uma nova série no canal. Que vocês já devem ter visto aí pelo título, algo que, que vocês já se basearam para saber do que, que vai ser a série. Eu tô aqui no servidor do Factions Ice Porque a gente vai começar uma série nova de Factions no canal Que é um negocinho que eu já vim jogando há um mês Só que eu tava sem microfone e infelizmente eu não conseguia gravar Mas agora eu tô com o microfone e eu consigo gravar isso aqui E provavelmente vai sair um episódio toda semana disso aqui, tá bom? Eu vou tentar trazer pra vocês Isso, claro, se vocês estiverem curtindo a série Então, por favor, logo no começo, se vocês apoiam isso aqui Deixa um like pra eu saber, tá ok? Porque é o primeiro episódio e tal Mas, então, vamos parar de enrolação e vamos lá Porque eu quero mostrar nesse episódio pra vocês que é uma coisa muito legal, pessoal Eu mal comecei, e olha só O tanto de dinheiro que eu tenho Eu vou mostrar pra vocês em 3, 2, 1 E xablau, velho, eu tenho um milhão, cara, é muito dinheiro Isso, eu demorei um certo tempo pra conseguir Eu sei que é pouco relacionado Ó, show de barra money top não vai aparecer porque eu tô com o chat desativado Mas a galera que é top no servidor Tem o que ó, 50, 50 milhões véio. É 50 milhões isso aqui velho É 50 milhões e eu tenho o que Eu tenho 50 vezes menos do que ele tem 49 vezes, não sei Mas pode ser pouca coisa Pode pra quem começou a jogar agora Um dia pessoal, anotem minhas palavras Nós seremos os mais ricos desse servidor <risos> Mas aí você deve estar se perguntando se eu vim nesse episódio só pra mostrar o tanto de dinheiro que eu tenho. Na verdade, pessoal, não. Eu quero mostrar pra vocês como é que eu cheguei é, nesse 1 milhão. Como é que eu fiz pra chegar. Se você tem dúvida aqui no servidor, se você tipo, começou a jogar agora. E inclusive, se você quiser jogar, o IP tá aqui na descrição, tá? Ok, é só você dar, clicar aí, é 1.8 e tá? tal. Aí você joga com nós e tamo junto. Eu vou ficar aqui nesse lugarzinho que foi onde tudo começou. Vocês estão vendo só a minha cabecinha aqui. Porque, cara, foi nesse lugar aqui que é uma farm de slime. Que tudo começou, eu comecei a farmar muita slime Dia e noite, noite e dia pra, pra começar a juntar um pouco de dinheiro E foi assim, basicamente Que eu consegui mais ou menos uns 700 mil Assim, upando muito slime Sério, cara, vocês não tem ideia e depois foi só fazer um negócio, eu tenho VIP aqui no servidor porque eu sou youtuber e tal, aí tem essas paradinhas que eu tenho VIP Aí o que, que eu fiz? Eu ativei meu VIP e vendi alguns itens que tinha nele e pronto, um milhão facinho tá aí na mão, cara Pode parecer muito simples, mas não foi tão simples assim porque, tipo, é fácil você chegar em um milhão só que, tipo, demora tempo, cara Leva um tempo, assim, um certo tempo pra você chegar em um milhão, juntar um pouco de dinheiro e, cara Pra mim tá um pouco frio aqui, ó Tá um pouco frio, cheio de água, então o que, que eu vou fazer? Primeiramente, eu tenho que vestir minha roupa, né? Eu tenho peladão aqui, não posso ficar pelado Pronto, vesti uma roupa e agora Eu tenho que ir no lugar mostrar pra vocês é... A minha base, aqui tá frio Também, toda a noite, então Essa aqui é a minha base oficial, aquele lugar era tipo Um cofre e uma farm que a gente tinha Não era a nossa base oficial, e cara Olha a profissão, é... A profissão não, olha o tanto que o pessoal Profissionalizou isso aqui, mano, tá muito Cabuloso, ó, uma camada de obsidian, na verdade, isso aqui tem uma de obsidian e aqui tem outra, ou seja, a base só começa aqui no terceiro bloco, e isso aqui tem três blocos de espessura. Cara, não vai explodir isso aqui nunca. Eu espero, né? Então, bora lá. É, aqui a gente tem mais uma de obsidian. Que vai estar tá protegida por uma de água. Ali eu esqueci de falar que também tem uma de água, tá ok? Não tem por enquanto, mas vai ter. É porque demora muito tempo. A gente começou a fazer isso aqui semana passada e ainda estamos terminando, tá ok? Então, depois dessa daqui, a gente tem uma de pedra, com mais uma de gelo, mais uma de pedra, com outra de gelo e duas de areia. Beleza, pessoal. Eu dei um corte rapidinho porque eu tive que comprar um Ender Pearl. Porque eu quero ir lá embaixo para mostrar um negócio pra vocês, tá ok? Então. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo acertar a interpro daqui Ah, não buga não, velho Geralmente essa o Pro tem o costume de bugar, mano Eu acho... É não, não bugou Então beleza, agora a gente só precisa achar o canto Que eu fiz como se fosse uma, um desenho Não sei, eu acho que não é desse lado Peraí. aí, olha só ó, Quando a gente entra aqui já é a nossa base, né? Ó, aqui já é a nossa base Então, beleza Ó, pessoal Olha só Que bacana, velho Eu escrevi Ice Nation Pode ter ficado pequeno Ice Nation, pra quem não sabe É o nome da minha fec Mas... Tem até um buraco ali, velho Eu vou tampar aquele buraco Ah, não Aquilo ali é obsidian Tá certo, tá certo E... A gente vai... Eu escrevi, na verdade Ice Nation ali Pra mim ficou até bonitinho Essa parte de dentro aqui da base Que tá muito lindo, sério Eu praticamente não fiz nada aqui Mas... Opa, apareceu... Eita, caraca, velho Apareceu uma, uma vaca aqui do nada Então tá bom E aqui a gente... Vem, porque toda vez que eu chego perto, esse porco spawna, mano? Ó, eu cheguei perto lá da vaca, spawnou. Aí cheguei perto do porco, spawnou também. <risos> Mas sem problemas. Então, essa aqui é a minha base de dentro. Se alguém quiser invadir aí, tá aí, velho. Você já sabe como é que é tudo, tá ligado? Ó, aqui tem tipo o um bloco do Nether. Aí você já coloca um, um TNT aqui, ó. Que é a parte mais, mais forte, ó. Armadura. Aí você tem outras armaduras bacanas aqui. É. E você vai ter como explodir e ficar ricão aqui no server. Pessoal, eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero de coração que todos vocês tenham gostado Cara, é sério, deixa um like nesse vídeo Por favor, porque eu quero muito Ter um feedback bacana nessa série Porque é uma série que eu quero de verdade trazer pra vocês É uma série que eu tô inspirado pra gravar Tem mais youtubers aqui Eu posso chamar uma galera bem legal se vocês quiserem Como o Dokitos, o Nether, eu posso chamar... Tem vários youtubers aqui que eu posso estar chamando, tá ok? Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição. E se você não for inscrito no canal, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!